Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer Sim, emagrecer é muito uma coisa muito boa de se fazer Com o emagrecimento traz mais agilidade para entrar dentro de um carro Dentro de um táxi, dentro de um Uber Exatamente, emagrecer é muito bom E além de emagrecer também trazer mais, facilitar a sua vida para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer. Mas o que você precisa é de um treinamento online de videoaulas que acessa na internet que te ensina como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente.